M3 Matemática Multimídia apresenta Série Matema. Oi, gente! Estamos novamente com vocês, com o Joãozinho, aquele menino terrível, Sofia, aquela aluna aplicada e nossa gentil e simpática professora para contar mais uma das muitas histórias da matemática. Hoje vamos conversar sobre um conceito que não teve uma vida fácil e ainda dá dor de cabeça para muita gente. O título da nossa história de hoje é Menos que o Nada, Negativo. Professora, sabia que meu pai não acredita que menos um vezes menos um dá mais um? Não me surpreende, viu, Joãozinho, pois é bastante comum. Figuras importantes da história da matemática também não acreditavam que menos um vezes menos um um. Dá mais um. Girolamo Cardano, um matemático excêntrico e criativo, no seu livro Arte Maior, publicado em 1570, demonstra que menos por menos dá menos, e não mais. Os positivos e negativos são domínios separados, e as operações entre mais e mais devem ficar no domínio do mais, e as operações entre os negativos, no domínio dos negativos. Outros afirmavam que menos em menos dá mais. Mas comentam, isso é estranho e se dá apenas por acidente. Tem pessoas que aceitam as regras dos sinais e vão em frente fazendo contas sem esquentar a cabeça. Outras pessoas são diferentes. Ficam se perguntando por quê. Se não obtêm uma resposta, não acreditam. Talvez o principal problema seja conceitual. O que é um número negativo? Ah. Para mim, menos 1 é aquele número que somado com 1 dá zero. Veja, Sofia, o que estamos nos perguntando é justamente o que é menos 1. Observe a frase. Número primo é aquele número natural diferente de 1 um, que só é divisível pela unidade e por si mesmo. É uma frase gramaticalmente correta. O adjetivo primo está restringindo o conjunto dos números conhecidos. No caso do menos 1 é diferente. Você está aumentando o conjunto, mas aumentando com objetos que você não conhece. Você tem que criar novos objetos que resolvam o nosso problema. Criar como? Não tenho ideia de como inventar o menos um. Isaac Newton também não tinha. Falava de quantidades afirmativas ou positivas, que são aquelas que são maiores que nada, e quantidades negativas, que são aquelas que são menores que nada. Operava com essas quantidades sem preconceito. Mas não chamava as quantidades negativas de números. Aliás, Newton também não deixou claro o que entendia por quantidade. Não? Não. E Leonard Euler também concordava com Newton. Em seu livro Elementos de Álgebra, publicado em 1770, ele escreveu: os números negativos podem ser considerados como débitos, pois os números positivos representam haveres reais. Podemos dizer, então, que os números negativos são menores que nada. Euler explicou também que menos A vezes menos B deve ser AB, porque é o oposto de A vezes menos B. Na linha de Euler, seguiram todos os matemáticos alemães. Só falta a Euler explicar por que menos A vezes menos B é o oposto de A vezes menos B. Que bom que os alemães não tinham problemas com a regra dos sinais. Mas, professora... E no Brasil, como é que era? Não era, viu, Sofia? O Brasil passou a ser somente com a vinda da família real. Livros foram traduzidos, escolas foram abertas... Mas os portugueses tinham uma profunda influência francesa, de modo que o importante é saber como os franceses concebiam os números negativos. E os franceses eram como os alemães? Ah, não. Na França a situação foi completamente diferente, Sofia. Não só as regras dos sinais, mas também o próprio conceito de número negativo era questionado. Jean d'Alembert, matemático famoso e enciclopedista, afirmou em 1750 que... Dizer que uma quantidade negativa está abaixo do nada é dizer uma coisa inconcebível. Não existe, portanto, realmente e absolutamente quantidades negativas isoladas. Menos três tomado abstratamente não configura nenhuma ideia no espírito humano. Outros franceses seguiram D'Alembert, por exemplo, Adrien Lacroix mais conhecido como escritor de livros de matemática, nas primeiras edições de seu livro de álgebra, expõe a teoria das quantidades negativas. Mas a partir da edição de 1808, não faz a menor menção às quantidades negativas. Lembre que 1808 foi o ano da vinda da família real ao Brasil. Os livros de Lacroix foram muito usados no Brasil, até pelo menos o início do século XX. Eles são figurinha fácil nas livrarias que vendem livros usados, os sebos. O livro de Euler também foi publicado no Brasil, mas foi menos difundido e é raro encontrar um exemplar. Então, como podem notar, algumas vezes os matemáticos precisam de muita discussão e diferentes frentes de estudos para chegar a uma conclusão sobre um novo conceito matemático. Reflita um pouco a esse respeito. Série Matemática. Série Matemática. Nossa, que confusão! Pensei que a matemática fosse igual em todos os países. Sim, a matemática é igual em todos os países. Mas alguns países ou algumas pessoas têm dificuldades em aceitar certas novidades matemáticas, Sofia. Os alemães aceitavam tranquilamente as quantidades negativas, enquanto que os franceses tiveram mais dificuldade em absorver. Portanto, não é nenhuma surpresa ouvir alguém dizer que não acredita que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Eu acredito que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, senão a senhora me pega na prova, né? Mas o porquê eu não sei. Olha, se você aceitar a existência dos números inteiros como uma extensão dos números naturais e que nela continuam valendo as propriedades habituais da soma e da multiplicação, é quase fácil mostrar as regras dos sinais. Estou fazendo um esforço para entender essa ideia, mas as coisas não estão muito claras para mim. É que você tem que construir os números inteiros com base nos números naturais e também na noção da diferença de um número natural maior que o outro. E alguém já fez isso? Já sim, Joãozinho, um matemático alemão Deu a receita de como construí-los Esse matemático é uma figura das mais Interessantes da história da matemática Veja, ele nasceu Na mesma cidade que Gauss, estudou Na mesma escola que Gauss, foi aluno De Gauss na universidade e foi Orientado por Gauss para escrever O seu primeiro trabalho. O nome Desse matemático era Richard Dedekind Uma figura simpática E prestativa, viu Joãozinho? O trabalho Mais importante de Dedekind Foi esclarecer as relações entre a Continuidade e os números irracionais. Dede Kind colaborou também para esclarecer o conceito de infinito. Professora, parece que a senhora está enrolando. Não quero saber se esse Dede Kind era bonzinho e era o preferido de Gauss. Quero saber por que menos um vezes menos um dá mais um. Bom, para começo de conversa, você tem que aceitar que o subconjunto dos números inteiros positivos não coincide com os números naturais. O que existe é uma correspondência um a um entre dois conjuntos. Vou mostrar como se constrói os números inteiros, positivos e negativos. Você vai se assustar um pouco, mas não diz mais, seja homem. Ei, que história é essa, professora? Bom, a emoção vai ser forte, hein? Um número inteiro é um conjunto de pares de números naturais. Imagine um número ser um conjunto. Por exemplo, um número inteiro é o conjunto de todos os pares de números naturais, cuja diferença é 1. Este é o caso do par 2-1 do par 3, 2 e assim por diante. A diferença é sempre 1. Um. Da mesma maneira, define-se o 2 inteiro. O conjunto dos pares 3, 1, 4, 2 e etc. A diferença é sempre 2. O conjunto de todos esses pares é denotado por Z+. O Z inteiro é o conjunto dos pares NN, ou seja, a diferença é zero para a construção dos negativos, basta tomar conjuntos, ao contrário dos inteiros positivos, de pares onde o primeiro natural do par é menor que o segundo. Por exemplo, menos um inteiro é o conjunto dos pares tipo 1, 2, 2, 3 e assim por diante. Denotamos o conjunto dos números inteiros negativos de Z menos. A união dos inteiros positivos, dos negativos e do zero é o conjunto dos números inteiros. Eu me assustei, mas achei interessante. Agora, não tenho ideia como a gente faz contas com conjuntos. Introduzindo notações. Como os inteiros positivos estão em correspondência 1 um a um com os naturais, usamos o mesmo símbolo. Por exemplo, o mesmo 1 um para os dois casos. Mas temos que ter em mente que representam objetos diferentes. Os negativos representamos colocando um menos na frente de um número natural. Mas, mesmo assim, ainda não entendi por que menos 1 um vezes menos 1 um Dá mais um. E nem poderia. Apenas construímos o sistema dos números inteiros de tal forma que uma parte deles está em correspondência com os números naturais. Agora, temos que introduzir as operações de soma e multiplicação. Essas operações devem ser introduzidas de modo que, se fizermos contas com os inteiros positivos, devemos ter os mesmos resultados fazendo as contas com os correspondentes números naturais. Além disso, deve permanecer as propriedades comutativa, associativa e distributiva. Isso é fundamental. Feito isso, é fácil verificar o porquê de menos um vezes menos um ser um. Mais do que isso, é possível mostrar que a regra dos sinais é uma consequência necessária. Se eu entendi bem meu pai vai continuar não acreditando na regra dos sinais. E eu fazendo de conta que acredito. Veja, Joãozinho, conhecer a construção dos números inteiros significa que uma etapa no aperfeiçoamento mental foi vencida. Para vencer essa etapa, é preciso fazer um esforço considerável. De qualquer maneira, eu chamei a atenção para o ensinamento de Gauss. Os números são uma livre criação do espírito humano. Os números são objetos matemáticos abstratos, justamente por isso podemos aplicar a tantos eventos do mundo físico. A professora deixou muito claro um ponto fundamental. Só podemos construir o desconhecido partindo do conhecido. Assim, ela assumiu como conhecido os números naturais e suas operações. A partir disso, construímos números inteiros. Conhecidos os números inteiros, podemos construir os números fracionários. É uma aventura verdadeiramente fascinante, apesar da cara feia do Joãozinho. Série Matema, Uma criação M3 Matemática Multimídia. Este programa faz parte da coleção M3 Matemática Multimídia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 Revisão, Marcelo de Melo e Mariana Ferraz Roteiro, Stephanie Resse Alves e de César Las Fernandes Locução, Alessandra Romano Rachid, Rosana Stefanoni, Lucas Schwab e Paulo Eugênio Barbosa Assistência de produção, Rosana Stefanoni Direção, Renata Gava Edição, Guta Ruim. Mixagem, Sandro Della Costa Supervisão Técnica Álvaro Bufará Coordenação de Mídias Audiovisuais Professor Eduardo Paiva Coordenação Geral Professor Samuel Rocha de Oliveira